Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, então, eu vim aqui pedir para vocês, para vocês se inscreverem no meu canal, para poder me ajudar, porque, né, pra ver se eu faturo um pouco, vou ser, eu vou ser sincero com vocês, é para mim faturar mesmo, youtube, pra, pra, ser, pra se tornar um youtuber, precisa de ter mu muitas visualizações, tá? E, e precisa ter muito, muitas inscrições também. Então, antes de mais nada, eu estou pedindo para vocês, para que vocês se inscrevam no meu canal, para assim eu poder virar um youtuber. E eu fomei esse, esse canal porque eu estou vendo muita dificuldade que os jovens estão tendo com a língua inglesa, tá? Aqui os meus filhos, por exemplo, é, é, por exemplo eles estudaram aí dois anos e, e não sabem falar nada. E eu estou vendo gente que está... Na escola de inglês e também não fala nada de inglês. Ficaram lá por muito tempo lá estudando e cadê? E falar inglês? Alguma coisa assim. Então foi por isso que eu comecei a, a, a me embrever a, a, a fazer esses vídeos para vocês, tá? Eu espero que eu agrade a todos e prometo para vocês que eu vou passar o que eu sei de regras da língua inglesa sem enrolação nenhuma. Ok? Agora, eu, eu vou, vou ser sincero, eu não sou um camarada muito divertido, eu sou bem sério, tá? Tô me esforçando o possível para ter um pouquinho de jogo de palavra aqui com vocês, mas eu sou um cara sério. Mas eu, eu peço que vocês me desculpem, me desculpem e, por favor, me dêem aí uns, uns, uns views, uns likes e se inscrevam, tá? No meu canal, Ok?